Esse salto é o mais difícil pra mim, então se eu estiver cansado ou não estiver bem, ele sai com muita dificuldade e eu nem sai. Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça. Ai meu Deus, se eu fizer isso errado eu posso me perder. Esse salto eu acho que é, um, é o melhor salto dela, mas o meu não é tão bom. Precisa ser forte e saber lidar com a pressão. Eu até brinco muito com os meus atletas. A pressão ela tem que ser sua amiga. Mas, mas aquilo, se você lida bem com a pressão, você é um medo, você não vai deixar tomar conta. Porque o medo faz parte. Ainda mais no salto. Está muito lenta, ela hoje. Faz o um lançamento pra Aquarius, sabe?